Bom dia, galerinha! Quanto tempo? Quanto tempo sem gravar? Explico! Bom, vocês viram aí que os últimos três vídeos não tinham nada a ver com, com moto, né? Foram configurando instalando o nas NICE, o Free NICE. E o outro foi configurando um suíte da Cisco uma parada bem acadêmica. Ainda vai ter mais um que é configurando o virtualizador, mas hum, não pretende ser por agora não então assim, estou muito enrolado com o trabalho esses dias, e aí se eu falasse de alguma coisa nos vídeos, seria só trabalho então eu vou poupar a galera de se satis se vou segurar um pouquinho aqui mas isso aí, tá, tá acabando lá a BR tá... tá cheio esse pedaço. Tá agitada. Vamos cortar. É, que não passa, não. Aqui passa. Aqui também. Aqui, aqui passa. Aqui passa. Para trabalhar tudo bem, tudo bem eu vi que você vim pra cá Um negócio chato que eu tenho que fazer é trabalhar dia de sábado. Pô, sábado é o dia que eu gosto de arrumar minha motinha, véio. lavar, mecânico, trocar uma pecinha. É sábado, é sábado. Domingo eu falei porra nenhuma. Véio. Vamos encostar esse cara. Olha que postura feia, velho. É, eu acho que isso é da Broice. A Broisa deixa o cara assim meio. bem em pé. O guidão dela é meio recuado. Aí se o cara for muito comprido, fica. Fica feio, fica feio. Parece um. um frango sei lá, com o peito estufado assim, porque a, a postura de, de moto treio já é com o, o, o tronco um pouco mais em pé, é ereto, não é igual a uma, uma naked ou esportiva que você fica inclinado, você fica meio que deitado sobre o tanque, não, a treinando a é, é, é mais ereto. Então quanto mais curto o guidão, aí você que dão, aí consegue recolher o braço. Aí, bem mais que aí, você com o tronco ereto, com os os dois braços colados às ao, ao, costelas e o punho, eu não, diga, sei lá, o, o, o antebraço a, a 90 graus. É feio, velho. Não tenho uma branca, eu senti isso, eu fiquei muito chato assim, estereco. Falando é, é, é um pouco mais atualizado. Segue dar uma esticadinha. Oh, e também aí é só você aí. Você tá um pouco mais pra trás né, No banco. E aí você corrige. O banco, o banco é livre, né? Não é fixo não. Se tá tanto quiser. falando mal não, mas ele cara tá feio pra caralho. Ah, tô falando mal mesmo. Ah, foda-se. Foda-se. Foda-se. Foda-se. Foda-se. Foda-se. que tava feio. Não, tá, tava, tava feio. Tava feio. tava oh, um é retardo. do de dilam, deixa eu lubrificado esses cabos aqui. Cabo de embreagem, acelerador, tem um óleo lá chama de óleo para máquina de costura, é né? aquele óleo Singer né? que o pessoal compra, aí você compra uma seringa e aí pronto, você pela seringa você chupa nele e aí injeta a seringa dentro do cabo e aí dispersa o líquido. É a maneira que você tem de jogar o líquido dentro da, da mangueira. Tá bombada, o líquido descer, pro óleo descer e aí? Tudo verificado. Já estamos chegando sempre agora com o trânsito tranquilo tem muitas pirofarias já por aqui um abraço pra vocês e até o próximo videozinho valeu até mais